Lucas, consegui. Deu tudo certo, então? Ah, tá tudo perfeito. Eu não vejo a hora da nossa primeira apresentação. Tá, mas como a gente vai fazer essa Pandora viajou com o namorado dela? A gente precisa terminar a o dele. Ó, pessoal, vocês sabem que eu posso ajudar dar com vocês, né? Assim, com tudo. Só que faltando uma pessoa fica meio difícil, né? É, realmente, gente. É a nossa primeira apresentação depois do Fundo Secret. Os pessoas estão esperando, a gente não pode fazer feio Tá, eu vou resolver isso. Eu vou ligar aqui para os contatinhos e já era. Ah, e se lembra que a volta hoje de Nova York, hein? Ah, você já tá pensando nele? No Federico? Na verdade não, eu tô muito feliz porque ele tá lá em Nova York, trabalhando na Broadway com os teatros dele e eu tô vivendo a minha vida. Me deu um pequeno toque. Ai, Thalia, Finalmente chegamos no Brasil. <risos> Tava muito ansiosa, Ponderei bastante pra poder vir. E... <coughs> Depois que eu te conheci em Nova York, que você fez essa proposta, ainda bem que eu voltei. Falei pra você que tudo dá certo. Você já tem uma carreira consolidada nos Estados Unidos. Por que não tentar aqui? É, verdade. Eu, eu acho que se você conhecer o Lucas, acho que vocês vão dar muito certo. E ele sabe que o Federico não vai voltar? Não. Pelo menos eu acho que ele não sabe. Preciso conversar com ele. Só que vai ser um pouquinho difícil. Meu, já faz quanto tempo? Quase um ano? Você acha que eles têm chance de voltar? Eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que eu preciso fazer uma ligação agora. Bom... Eu vou ali, porque tem um menino me olhando, e eu vou pegar o contatinho dele. <risos> não sei, você não presta. Uhum. O que eu vou fazer? Eu tô perdendo todos os meus seguidores, tô perdendo tudo. É tudo culpa desse garoto, desse Lucas. Isso não vai ficar assim. Eu te amava, mas como você pode me largar pra ficar com aquele garoto? E você? pensei que a gente percebeu alguma coisa, gostava tanto de você, mas você sumiu do nada. Por quê? Talia. Tá Alô? Thalia? Tá que bom está sua voz. E... Que? Está no Brasil? Claro, claro que posso. Tá bom, te encontro lá, beijo. Eu me chame Anjo Meninos, muito bem, arrasaram. Agora vamos dar uma pausa para descanso, hein? É. Ai, sim, vou aproveitar então pra comprar um suco, porque tá muito calor. Oi, isso me a fé? Milagro, não lo puedo creer, vou sacar. Sim, meu amor, de a visitar. E quero saber quando eu vou saber. Ai, tudo isso é um tema. Eu quero, pero passaram tantas coisas que eu tenho que contar. Ai, para, para, para. Eu não tenho entendido nada. Tem como você falar em português, por favor. Ah, é mesmo. Desculpa, eu me empolguei um pouco, Mimi. Essa é a Milagros, minha amiga lá Argentina. Tô tanto que te falei lembra. Oi, Mimi. Muito prazer. O Lucas me falou muito de você. Obrigada por ter dado aqui no Brasil isso aqui. Agora que você vai voltar, eu vou fazer diferente. Voltar? Voltar pra onde? Pra Argentina? Voltar pra Argentina? A gente não pode deixar essa menina levar o pra não. Vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Onde é que tá o Alejandro? Já tá é aqui chegando? Pode parar a ceroteira, porque eu já cheguei pra alegria de Ai, quanto tempo, Alejandro. Eu senti tanto sofá. aqui. Tão arrependido que vai acontecer com o ciclo. Infelizmente, o Fico, Tício, me com a minha carreira de Influencer, mas eu perdi no servidor. Isso aí é muito fácil. É né? Ah, Fica de falta. Posso te ajudar nisso. Sabe qual eu é o que de você? A sempre Fico foi como uma fé para todos nós, para todos nós, pra mim. me mimou e... Mas tudo. Causou tudo isso, tudo foi, tipo, estrago, depois aquele garoto do grupo e acabou com o grupo, roubou meu posto, roubou o meu filho. O não voltou pro Brasil e correu com os braços do Lucas Não, ele ficou lá em Nova York porque ele conseguiu encontrar um emprego bom. E eu voltei pra Mercedes para focar na carreira do Você deve conversar com o Lucas? Tá? Eu conversar com o Lucas, mas você acha que a gente consegue ser amigo, se acertar? Sim, talvez a gente pode tentar fazer com que o grupo volte, quem sabe? Você tem que não dar uma ideia, qual o melhor jeito de acabar com o Lucas? Dele. É ideia. Tá ali, eu certo. Então, Vamos agora. É Você não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente. lá lá, lá, lá. Pequeno toque, ai amiga, certeza. Na verdade, eu não tenho de nada, eu só quero paz na minha vida. Eu quero sempre melhor pra você, amiga. Você sabe disso.